E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo Cadê o bicho, pode, cara. Bom, Com mais um vídeo, então Essa é a terceira tentativa, segunda tentativa Ou terceira tentativa de gravar também A gente empacou no pés na outra vez Mas nessa a gente vai passar, a gente vai com a PT Todo mundo no Discord, só o Saulo que não tá. Mas ele falou que vai obedecer tudo certinho Vamos rezar que ele é tudo certo dessa vez Batalhão, não. não falta dano aqui Vamos lá ah, Vamos vou, vou, vou. direto pros boss, nem, nem toca esses bichos. Vamos direto pros boss, sem conversa. Aí, Gremory, tu não queria ver tanto sem jeans Vai ó. Os irmãozinhos Chester. Quem, ó, quem curte o seu natural tá os dois juntos. Não tem como andar errado. É. Boa, não é? Ah, acho que a fase saiu é errada. Hum? Não tem como não dar errado, acho que é pra ser errado. É, é alguém uns bichinhos aqui sem querer, tá? Só uns três só. É, daqui é lixo. Bichinho que morre. Não, tô ligado, mas. Nossa, tá... como eu laguei bonito. Vamos lá, aqui dessa vez passa. ó oh, tem ladrão? Da onde? Ah, não, pensei que era um ladrão. Passa, ah, passa um fogo nele, de rapaz. Ó, Qual vai ser a sequência de usar os, po os potes? Eu vou primeiro. Tu vai primeiro? Beleza. Manda a sequência aí pro Saulo pra ele saber quando ele usa. Beleza? O Saulo deixa pra ele usar por último. É, pode ser. Fala, Saulo, que é o último a usar. Quer ter, ele fala, vai falar Deixa aqui isso, depois hein? eu vejo. Tem mais fazer assim. Então, vamos ver. Quem, quem vai ser o primeiro? Fala por nome. Simba primeiro. Depois eu. Depois o Gregório. Sam, o Raio e o Saulo, se precisar. Todo mundo certinho? Eu sou em qual ordem? Calma aí, calma aí. Tu é depois igual de ordem. mim. Ah, tá. Você usa primeiro, né? Não. O Simba usa o primeiro. Eu uso depois e uso depois. O esquema é ficar nas costas dele? Eu vou ficar aqui é... e você ficou do outro lado. É, nós ficar ao contrário dele. Isso. Então, ir lá certo é meteoro oh, de pegar. É. Ô Rai, por que tu tá vindo aqui do meu lado? <risos> <risos> tu vai me curar! Vamos tentar quatro estrelas primeiro? Vamos. Se apanhar, se apanhar, a gente vai e volta pra três. Todo mundo pronto? Tá Vamos. Quanto usar o tempo, avisa, hein. Eu, eu falei. Ó, já oh, a porção já a de glória. Simba de usou. Depois é de você, depois foi eu. Vou hein? usar o meu minha relíquia para dar um dono aqui a mais. Vou usar a poção de diminuir de, de ataque dele. Vamos lá. acho que dá para fazer, hein, gente. Ah, o problema é quando ele chegar no. No amarelo. No é. Acho que não vai dar, não, tô tomando muito dano. Se eu estiver tomando todos dano, ele não chega nem pra vermelho. mesmo. Morri já. Como assim morreu já? Já morri, André, é. o André não curou. um oh, é cu. Porra, escuro direito aí, Só tá a cura nele, focado nele. Ó, cuidado aí, ó. Joga o círculo, tá, fi. Tá, tá. Joga o círculo. Usa tudo que tu tiver de cura, cura de rapaz. Ó, oh, vou morrer de novo, parça. Ó, oh, cadê a cura? Tá curando aonde? <risos> não, eu tô focando na cura, não. eu morri de novo. Eu não são, não é? É, não são. Sei... <risos> não, quando eu morri não tinha cura nenhuma em mim, eu vi. Usa aquela corrente de cura, sabe? depois É, vai dar ruim aqui, velho. Andrômeda, cura, por favor, velho. Aí, perdeu o target. Não, essa aqui já era. Ele deu muito tempo, muito dano. morri de novo. Na hora de usar poção, mas ele tá forte demais, é o fato. É... Até quem tava atrás morreu. Não... Já revivi já. Não, deixa resetar, deixa resetar, deixa eu resetar. Deixa eu resetar aqui não vai dar bom. Ah, aqui. Deixa eu resetar, gente. Vamos fazer. Vamos fazer três estrelas mesmo, que é de bom tamanho. Deitou alguém aqui? Pior que eu ga... Sabe qual é o pior? Eu gastei minhas poções de elixir de 10 de minutos de ataque e a minha de defesa. Tô com a minha aqui, Não, eu gastei as minhas. Tinha uma de cada. burrada. Deixa eu hesitar, gente. Quem que tá sem aí? Não, eu gastei aquela que tu dropa aquela dropável. Elixir da força bruta é, é extremo. É. Deixa eu resetar. Deixa eu resetar. Deixa tá, eu resetar tá. tá aí. Fica parado, Sam. Se eu ficar parado, eu morro, rapaz. é, ué. É, é, é demorar. Mas a ideia é essa. É, a é demorar. Passou. Boa noite, ô. É, Petros. Fala pra sua Oi. mãe que eu mandei um beijo pra ela. Você nem falou comigo hoje. Ô, mãe. Ele tá te mandando um beijo, Língua. Opa! Ela falou que tá mandando outro no olho do seu fianfó. Ela nem senti saudade, ela, hein? Não, ela volta e me pergunta: é. Tá brigado com o Deidre? Falei: não, ele arrumou um amigo novo aí me fianfó. Falo mesmo. Nada. Eu tô aqui sempre, filho. Reviando, Drômez. Raiô. Raiô. -oh. Tô procurando a skill. <risos> não fui nada não, é que é a primeira vez que eu tô jogando de Andromes não... aqui eu Ai, acerto. louro tio Tá explicar É justo que eu tô gravando com esses bagulhos, é justo Revive Andromes, revive Fenix Achei eu Achei Achei Tá respirando aqui <risos> o cara meteu as skills de V1 e era assim. Não, mano, já o peito no máximo já. Alguém ensina é já... pra ele combate. Pera de... Pera tá dom... Eu acho que não é essa não. <risos> Peraí, vamos tentar voltar. Já revivi, já revivi. <risos> a ah, situação é... Não, o combo de curar eu já montei, já tá certinho aqui o combo de curar. Certeza? Tô louco, tio. Vamos cara. lá. Ai, meu Deus, vamos no 3. Que Deus ah, nos ativa. Ah, ah, Falaremos, a gente em um pão chamando o nego, mostra o cara ver manifestar um é PT pra poder fazer, vai entender. É bem assim, tô. Dá raiva, chefe. Vamos lá. Eu fico muito macho com isso, velho. <risos> Simba de usou? O... A Já usou a Simba. Cara, eu vou, eu vou eu perder o. Vou perder PW, mas vou botar minha armadura de altar, velho. <risos> tá eu arrapado. vou botar. Posso usar o lixão ou não? Já usaram? Andrômeda, tua cor tá bem baixa, Andrômeda. Não é pro nada não. Não espera reais não, velho. Não espera reais não. Reviva e já vem correndo já. A minha tá carregando. Pois é, o outro deitou no chão, viu? Fiquei a reais. É, o cara, o cara tá atrás de mim, velho. É, se nego morrer assim dá ruim, velho. Ai, caralho. Tem que dar discordes cara, não tem jeito, mano. Não tem jeito, tem que dar discordes senão não rola, velho. Ó, oh, já usei poção já, o próximo é tu, Pet. Tá. Morre! Não, Andrômeda. Você não, tá, tá. Agora, agora tava, pode, pode ver. Não, o tua primeiro. cura tá baixa, cara. Tua cura tá, tá baixa. Não sei por que, mas tá, tá muito baixa. Tua tá cura, cara. Alguém tem res aí pra dar no David? No não, eu já revi sozinho. O coisa ficou meia hora deitado ali. Não vai dar tempo. Quer é que eu vou com, meu, com a minha classe normal? Aí a gente vai ficar sem, sem cura. Né? É. mas aí dá pra gente fazer, fazer o 3, eu acho. Ih, o bicho que minha, minha grana... Pus no 4 ali. de novo? Não, pois não, no 3 agora, velho. Ixi. A cura tá baixa mesmo. Véio. Tá muito baixa a cura, cara. Ali, sim Tem certeza que isso tá no máximo, cara? Tá. aqui na Ou é ali, acabou não. o silver? Ou acabou o silver? Ah, deixa eu ver. <risos> ah, acabou o silver? <risos> Puta merda, viiii Caralho Corta essa parte Ai, tá de Acabou o dinheiro Tá de sacanagem Só usa poção, galera Ai, bicho tá comendo... Ai, gente do céu Não deu certo a tentativa Que me Oh. Bora, Bora, mas dá pra matar. É, usa a poção aí, dá pra matar ainda. Deus nos ajude. Não, pronto, não ele fureceu, já era. Ele fureceu. Dá não. Ter ter Caralho, mata um Ai, gente. É, eu, vou, eu vou cortar esse vídeo, gente. Segunda tentativa filet de novo, mal organizada. Não, não, não, não. Não foi mal organizada. <risos> foi não. Nosso jamelão que não tem silver pra correr de todo, pô. Caralho. Tudo bem, né? Vai parte. Acontece, pô, Acontece. Com é... certeza que tava tá ocupada no máximo? Gente, se inscreve no canal aí, compartilha. Se deixar esse vídeo por aí, porque... Já pede, já pede doação de Silver aí, pô. Deixa o like aí, compartilha, Galerinha, comenta bom. aí, porque... Vamos, vamos, vamos montar uma, uma vaquinha pra ajudar o um amiguinho pro Silver, né? Cada um doar um pouquinho de silver aí pro amigo. Não, outra vez faltou dano, essa vez faltou cura. cada Já faltou uma coisa. Cara, sabe o que poderia fazer? Mas aí ele vai perder. A gente pega um, não pode, não dois mesmo, pô. De jeito de outro prova Ah, mas dá pouco bagulho de rosário, cara. Ah, é? Tem isso também? Não hum. um dropa muito pouco. Mas faz isso aqui no 2, o outro não faz no 3, mano. Os outros é mais tranquilos no 3, isso aqui que é bonito, mano. Aí você é fica vermelho. Então vamos lá. Vou lá pegar minha classe normal. Tá, quiser no dois, tá no 2, tá no 2, tá no 2, vamos lá. Não vai nem compensar. Bom, dia três, não cara. fica cara. atrás de mim, ninguém, pelo amor de Deus. Cura, Raio. Oh, Ô oh, Andrômeda, não, não. só cura não, eu, não eu puxou velho. Eu. Tua, tua cura já é baixa, só cura eu. Já usaram poção? Poção, não, gente, não. usa alguém, poção. Tá Poção Ah, mesmo não tá Pronto, usei Ah, o acordo Andrômeda, filho Nem mexe o life, meu ah, pelo, menos, pelo menos o 2 vai dar pra, Pelo menos o dois vai dar pra fazer Pelo menos isso, né? vida por vida, essa skill do dragão vida por vida dá muito dano cara, é louco. Ô gente, quem tem relíquia aí usa, tá? que só aumenta o dano, tá? A relíquia é só quando ela aparece. Não, tu pode ativar ela, não sabia não? Mas, mas já está ativada já. Não, tu pode puxar a skill da relíquia e usar cara. E, e ativar ela. Faz diferença? Faz, Faz sim. Diferença. Faz. Faz é ela ótimo que não, Benção não, filho. ativada, ela aumenta o ataque, caraca. Ela aumenta em 10% o ataque. Fica, já fica lá em cima, lá no seu skill. Ninguém no não, sei o que eu tô falando. Quando ela é ativada. Quando ela é ativada, quando não tá ativada, ela fica ali. Olha aí, lê o bagulho, cara. Ela dura 10 segundos quando tá ativada. Puxa, a skill ativa, gente. Relíquia. Ela tá a skill, e ela entra em com down. Não, tem relíquia, não. Ó. Aqui, a minha pegou duas vezes, não, mas tu pode ativar, é 10, é 10 segundos de Kundal, cara. 10 segundos de Kundal e ela dura 6, cara. Acabou, já usa, fi. Isso aumenta o dano pra caraca, velho. Aumenta 60% o dano. Vai lá em Relíquias, é a, a do lado direito. Lado direito, tá debaixo lá de Lyro e de Orfeu. Aí tu puxa a skill, põe na tua barra de skill. Pode usar. Obrigado legal que eu tá ensinando um player te jogava no dele. Eu, eu também, o Patterson também. Tá o que? Usei é. pote. Tô falando Também pra usei. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Então agora eu pro meio, velho. Tu que não sabia que dava pra ativar a relíquia toda hora? Relíquia. Ura! Ura, Andrômeda! Não conta nada, não. Conta! Eu já visita, aumenta cara. o dano, filho. Aumenta o dano, olha aí. Aumenta em. Não, quando você ativa ela, ela entra em com down. E aumenta o teu dano. Você usa ela, ó, aparece outra coisa aqui, ó. Aparece, ó. Cadê? Pera aí, deixa eu usar de Desen novo. De, de, de desencadear a relíquia. Aqui ó, sempre que tu usa, aperta um bagulho aqui. Tu usa que isso é bom, cara. Ó. Pronto, fizemos nível 2. Caralho, só aí tem azul e verde. Tá, dropa um laranjinha bosta aqui. Mas pergunta pro Legão, o moleque tá a gente fazendo level 2, o moleque com os 3 itens amarelo. Caralho! Aê, eu Eu tava quase tendo um ataque cardíaco de raiva. Não, ah, vamos lá, eu tô indo gravando isso aqui. Tô. Eu falei nível Isso aqui nível 3 vai rolar, nível 4 não rola não. Ou rola nível 4, será que? Aqui, aqui não. Não, não. É nós temos, pô. Aqui não, aqui, é to... aqui eu tô com um ataque que mata onigente, mano. Não, mas aí é essa desviar do bagulho, cara. Eu vou depender. Do, mas eu não vou depender do Andrômeda. Ah, vamos é, fazer em três é. estrelas, vamos fazer em três estrelas porque se eu errar não tem. não tem Andrômeda que sabe viver. É aquele momento que o culpa né, David? É. Tem que impor a culpa. Tem que impor a culpa dessa vez. Geraldo tá com condal ativo? Não, o meu tá 1 minuto e 14 segundos. Só toca de ataque de bota. Cap é uma baninha legal. Vamos lá, prepara aí. Okay. Vou, usar. Ei, Vou ei, chamar ei, nível ei. 3. É o David. Hum. Deixa eu só usar primeiro, porque senão ele se rola. Olha, aqui, gente, aqui depende mais de vocês. Ele bateu as asas. Eu sei, se ele bater as asas, ele sai voando. as asas, você sai voando, filho. Ele bateu asas, você escorre, galera. Tem mira em qualquer um. Opa, Andrômeda. Boa, Andrômeda. Desvia, Andrômeda. Ah, é do raio. Fih, aqui é. Ah, já que, mano. Não pode. Jogou muito Dark Souls, Jogou muito Dark Souls, hein? Alguém ativou a poção? Opa! Ei, digo, vou ativar lá, vou ativar lá, vou ativar lá. Ih, acabou, acabou! Acabou! Acabou a esquiva! <risos> acabou a esquiva e me Ih, fui congelado! Ah, sorte! Tiver ali, Iki! Caralho, você tá focando demais nos, nos papel, hein? Simba, já era. Tchau, Simba. Eles focam às vezes nos tanques, eu velho. Eu tô com defesa. Eu tô com defesa. <risos> tô revivendo o Andrômeda aqui. Beleza. Ah, rapaz. Eu, eu, eu tô também, no Não o Milton, não. Não, não, não. Uh, tchau. Bote sempre oh, Acabei de usar aqui. Ele não tá na na. Ô oh, filho, de tenga sai de mim, pô porra. Acho que vai é essa aqui? Ah, esse geral morrendo não vai rolar não. Ó, oh. poção, alguém aí. A minha tá em 25 segundos ainda. Eu usei já, cara. Já usaram. A minha tá... Ai, filha da p... É se eu desgaste. Faleci. Ai, fui eu agora. Ô, oh, caralho. Vocês viram no último segundo, hein? Na, no pulinho, hein? Tem, que Tem alguém com poção? Tem alguém poção? Ai, caralho. Cosmo? Tá Para não ser pego. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há pouco ganho, gente. Fácil de ficar vermelho. Alguém vai usar poção ou pode usar? Pode usar, pode usar. Pode usar, pode usar. Usei. Ai ai, ficou vermelho. Arredo. Dá pra levar, dá pra levar. Vamos, só pode ser pego. Ah, não. Não, se não, for, tempo, não, se não for. Se não for pego, dá. Cura Andrômeda! O Andrômeda deitado, já <risos> O Andrômeda <risos> pensou, pô. Falei, <risos> falei que não podia morrer o cara é o primeiro a morrer. Puta merda. Não, claro que a palavra já tava deitado já, ó <risos> Resetou. Que bosta, hein? Gente, é só desviar, gente, é só desviar, é fácil. Se ninguém tivesse morrido, era fácil. Relaxa, David. Relaxa Ó, <coughs> okay. tá, quem tá precisando, de, tá precisando de uma linguadinha no seu fórum, pô, tô dou, pô, louco. tô desestressado. Tá complicado, velho. Se você quiser chamar o Tandôme, daí tudo bem por mim, viu? Não, não, ah, tu vai perder aí, o bagulho? É não. Vai, vai, perder a DG? Imagina, mano. Ah, não, não, não, terminar. não, não, vamos. Vamos, não, Fechou o grupo a gente vai vamos fazer. Terminar. Um junto, Depois essa? a gente faz uma vaquinha pra Silver pra tua. Vamos <risos> <risos> <risos> <risos> terminar isso aqui. Qualquer coisa a gente vai tudo no 2, velho. Mas eu queria fazer no um três. Vamos tentar, vamos. Ah, a gente faz as coisas que a gente tem potencial, né, David? Se ah. a gente não tem power pra isso, fazer o que? Isso? Ah. Tá aqui chorando. dá pra passar no 3, é só desviar, gente. É só desviar. A tá, tá de novo tá acabando Ai. já. Ai. Gente, vou, a última tentativa aqui eu já vou cortar o vídeo por aqui. Porque meia hora de vídeo fica difícil poupar. Vamos lá, nível 2, nível 3 aqui, vamos. É isso que dá você ficar roubando a, a, a internet do, da padaria. Eu? <risos> Alguém usa poção? Eu usei. Eu usei. Aí, já depois de mim quem é o próximo eu uso o uso... aqui 41 segundos Olha ali desvia simba não dá não mano você tá achando que eu não tentei não tem um eu tem um que eu não tentei não tem um puta bagulho vermelho no chão rapaz pra desviar pois é, Cara, você... se você estiver soltando a esquiva o seu personagem vai até soltar ela não, mas... se tu usar a esquiva tu pode Cancelar a abrigação ah. Ok, eu segura usei tribo Eu usei, Chico. usei eu Segura tá. apertado, não aperta só Sabe? <risos> tipo, eu já só fico com o shift apertado não, não, a gente não vai passar nunca véio. Pô, o bagulho demora uma maior cota Pra sair, velho Vou usar, hein? Imagina que eu tô jogando Dark, Dark Souls Vou jogar aquele Aquele joguinho de, de Nintendo antigamente Tá fodido. <risos> Fala não! Tade Não, Imagina jogar um vídeo melhor. Jesus. Prince of Persia. Cheio Sh... das mecânicas. Eu, particularmente, só. Aí, Petro, é só... tu também foi pego. Pode falar Não, nada. Mas tem algum... eu tenho uma desculpa ainda pra dar, né? Qual? Eu pensei a da Xuxa. Eu que? vejo muito fraquinha a, a lista vermelha dele. E sem falar que eu tô com 1 um de FPS. Dois agora porque eu morri. Ih, fui pego. Fui pego, fui pego. Posso falar nada agora, fui pego. Opa! É, ah, não vai dar pra passar não. Não tem que fazer nível 2, gente. Poção, alguém já usou? Já? Tô esquecendo usar poção ali. Eu usei, tá em cooldown. Aqui tá em cooldown. Tá também. Usei de novo ali. É a esquiva da animais que vocês estão usando? Isso aí também é esquiva também. Cancela o congelamento. Ó, oh, ó, oh, o risco. Gente, gruda nele, porque é só desviar, entendeu? E ir pra trás pra frente, pra trás pra frente. Dá uma roladinha pra trás e dá uma roladinha pra frente. Fala uhum. uhum. eu... todo mundo! Eu fui, eu fui pro saco. Caralho! Eu tava fora da linha e levei skill, velho. Né? Rapaz, não tomei ontem os meteores do Pegasus, não fez o e me matou? atrás atrás dele? Falta dano e cura. Falta power. Não, o dano aqui tava assim. É que ela tá sendo muito pega pelo gelo. Eu do lado da skill levei o bagulho, velho. Falta power. Caralho. Não, eu já fiz aqui esse 3 com menos power aqui, velho. Eu fiz 4, mano. A de 300. Então, a gente tá com quase no 300, caraca. Joga o leão aí. Ah, não, não. Aí, gente, se inscreva no canal aí, compartilha. Pelo menos passando do. Pegas aí, pelo menos. Nível 2 na passão. Tem, tem um dormindo aqui. aqui tem um dormindo aqui. É, se inscreve no canal. É... Andrômeda, me é. cura. Ué, cadê o Andrômeda? Cansou, Uxa. foi pra casa. <risos>